E nesse vídeo eu vou separar pra vocês cinco combos incríveis de faca e luva no CSGO que combinam, fazem aí um complemento insano, luva e faca. Eu já fiz anos aqui no canal combos com valores menores aí, mil reais, dois mil reais. Hoje esse é especial pra você que tá querendo investir um pouco mais. A gente vai fazer combos de cinco mil reais. E fica aí até o final porque o combo número 5 é o mais insano de todos na minha opinião e eu tenho certeza que vocês vão gostar.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 Então vamos começar aqui, galera, com o nosso primeiro combo de até 5 mil reais no CSGO. Esse combo aqui é especial, muita gente gosta muito dessa combinação de faca e luva. Então ele tinha que ser já o primeiro, não tem erro. Se você comprar esse combo aqui, você vai estar tá com um kit, você vai humilhar todo mundo no matchmaker. Os caras vão um falar parece custar mais do que ele realmente custa, tá? E esse combo aqui é a Bayonetta Gema Doppler, que desse jeito aqui tá na fase 3. Ela é em Factory New vai custar 2.200 e combina demais com as faixas Overprint, né? Essa luva de faixas aí Overprint, porque a fase 3 da faca Gema Doppler combina demais com esse tom ciano aí da luva, que em Minimal Air vai estar tá custando 2, reais. Então temos um total aí de R$ reais, galera. Lembrando que eu tô usando o site da China pra olhar esses preços, tá? o buff. E esse próximo combo aqui talvez vocês já viram o Fer utilizar uma combinação bem parecida, galera. É a Classic Knife Winson Web com essa luva Sling Shot sensacional. A gente encaixou aqui essa Classic bem desgastada, tá? Por R$ reais. Ela é muito legal e combina demais com essa luva. Porque o vermelho da faca combina com o vermelho da luva, o branco da faca combina com o branco da luva. Essa Sling Shot aqui, Field Tested, sai sai R$ reais, Então chegamos aí em R$ Quase estourando o orçamento, mas é um um combo que vale a pena e você vai Ficar estiloso demais no CSGO O terceiro combo é pra quem gosta De investir mais na faca do que Na luva, a faca que custa quatro Vezes mais do que a luva, é uma Karambit Doppler Factor New Phase 2, a phase mais irada Galera, uma luvinha de 3.950 Reais e combina muito Com as luvas fade, a gente Colocou bem desgastada aqui Pra caber no orçamento, porque essa faca é muito Cara, mano, essa luva aí tá custando 1.050 Reais, então dá exatamente esse R$ mil reais baseado aí no site da China. Claro que você for lá na Steam, vai estar tá custando uns 10 mil. <risos> a Steam geralmente é 40% mais caro do que esse site da China, mano. Não vale a pena comprar nada na Steam, sinceramente. Se você desembolsar mais R$ reais, você pode pegar uma luva dessas daí, fio dessas, né? Com menos desgaste e tal. Aí vai ficar um pouquinho mais top o combo, mas já vai pra quase 6 mil, né? E esse combo número 4, mano. Cobalt Skulls. Essa luva de faixa aí é sensacional. Eu tive já uma Factor New. Ela é uma luva muito foda. Não recomendo comprar. Pra nem Factor New, nem Minimal Wear Por isso que a gente encaixou ela aqui em Field Tested Que já fica numa condição muito boa Você vai pagar aí nela R$ 1.900 Enquanto que essa Talon é uma Phase 4 Factor New Que vai sair aí por R$ reais. Então, de novo, batemos aí o teto de 5 Quase que estoura o orçamento Mas esse kit, mano, vale a pena Dá pra fazer também o mesmo kit Em vez de Talon colocar uma Carambite Vai dar praticamente a mesma coisa Talvez uns R$ reais a mais, tá? Mas eu acho que essa faixa de Luva e a Talon, mano É uma combinação muito louca E agora, mano, chegamos no último combo. Se você ficou até o final, já deixa um like e comenta aí a palavra combo, mano. Vou selecionar um comentário aleatório e vou dar uma skin pra você que me segue. Vai ser essa casinha aqui, ó, pra você começar o teu inventário. Então comenta aí. Daqui uns dois dias eu volto aqui e fixo um comentário, fechou? Agora rufem os tambores, porque esse combo aqui não parece custar só 5 mil reais. Parece custar uns 10 k Olha isso daqui, mano. Ainda mais com esse agente que eu recomendo muito você ter. Um agente que custa uns 100 reais, né? O Sir Miami Blood Dairy. Sei lá o nome dele. Esse agente aqui, né, ó. Que daí ele tem o um relógio dourado. De qualquer jeito, mano. Você tem que ter esse agente pra montar esse combo. Aí fica relógio dourado, luva dourada, faca dourada. Estamos falando da luva ômega. Em fio de tested, você vai pagar 2.200 reais com a carambite Zora. Também Field de tested, E essa faca aí custa R$ reais Vai bater em 5 mil certinho. Mas entre esses cinco combos, esse é o meu favorito. Esse é o combo que eu teria se eu tivesse que montar aí um kit com 5K no né? CSGO. Qual desses cinco foi o teu favorito? Comenta aí embaixo. Número 1, 2, 3, 4 ou 5 Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal, mano E esses kits aqui realmente ficaram Sensacionais dessa vez, hein eu Vou voltar aqui eu dia fazer um combo aí Até 10 mil reais, que daí a gente tem um pouco mais De orçamento pra colocar umas skins aí Com float mais baixo, skins mais raras Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima Falou!